Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um workshop da casa de La Merlin. Tema para hoje, pinto os muros e as ferragens da minha casa. Já sabe, se quiser melhorar o aspecto exterior da sua casa, fique na nossa companhia durante a próxima hora. O expert. O nosso convidado especial para nos dar todas as ideias, truques, sugestões sobre este tema é alguém que até uma presença assídua nos workshops da casa. Praticamente dispensa apresentações para quem está habituado a ver os nossos workshops. Duas boas-vindas, uma vez mais, ao Pedro Patrício. Olá Pedro, boa tarde. tarde. tarde. Bem-vindo uma vez mais à nossa sala dos workshops. Obrigado, o Pedro, para quem não sabe o que eu devido, é o colaborador da Hobby Alac, certo. Tem uma vasta experiência, portanto, todo o um mundo das tintas. Certo. E se bem que, apesar de seres uma presença no nosso workshop, o tema de hoje ainda nunca, nunca não. tinha sido abordado nos nossos workshops, Não, Não, correto? o tema de hoje já, já abordámos várias vezes, parte interior, a parte exterior, ainda nunca tínhamos abordado, abordado este tema e por isso é que o estamos a fazer hoje e espero que para quem tem alguma dúvida consiga explicar e consiga entender, porque muitas vezes... Ou seja, vamos lá tentar... Surgem muitas dúvidas relacionadas com este Exatamente. tema. Exatamente. É? E às vezes são, é negligenciado, principalmente muros e tudo, são muito negligenciados. E, uh, e fazemos mal porque tem que levar um tratamento prévio e uma preparação prévia para, para dar um acabamento bonito e duradouro. E uh, e muitas vezes, enquanto a pintura no interior é mais uma questão decorativa, no exterior é mais uma questão de proteção. Porque se a gente não proteger as casas no exterior vai ter infiltrações, vai ter... Uh, os problemas estruturais, pode ter vários, vários tipos de problemas. E então a gente, por fora, devemos proteger bastante a nossa casa ah, para não ter tipo problemas... para prevenir cá dentro. Exatamente. Não dá para... Infiltrações, isso como já falávamos noutros, noutros workshops, não dá para tratar dentro, tem que ser tratado fora, ok? E então vamos começar... Para começar, com os okay. o início. Então temos aqui uma simulação de uma parede exterior, não é? Exatamente. Um não podia uma trazer uma parede... Terra. Dá Exato. aqui uma simulação. <risos> temos aqui uma simulação de uma parede exterior em cru nunca foi ou seja está, imaginamos que estava o, o reboco antes, antes de ser pintado primeira coisa que havíamos de fazer primeira coisa que havíamos de fazer era ver se tem alguma fissura se tivesse alguma fissura tínhamos que reparar tínhamos que reparar a fissura antes de, de, de pintar então antes de, fazemos uma avaliação do estado da superfície antes de pintar não é exatamente. o primeiro passo primeiro passo é fazer um, um como tu disseste, observar como é que está a super, o substrato eu trouxe aqui uma massa, hoje não vamos falar de massas que já falámos noutros workshops, acho que não vale a pena também estar a ser repetitivo. Trouxe só esta massa para vocês verem. Porquê? Porque é a única massa que eu conheço já pronta, atenção, por fazer, há muitas, agora já pronta, ela já vem pronta a aplicar, que vai ficar areada. Ou seja, porque geralmente as paredes no exterior são areadas, não são lisas, e tu se tapares a fissura com uma massa lisa, Tapas a fissura, mas vai vais ver o acabamento diferente para o resto. Então esta massa é específica para o exterior. Este é específica para exterior e para superfícies cimentícias. Só dá para cimento, jolo, bloco, botão, reboco. Não dá para pelado duros, nem, nem nada, nem nada desse, desses materiais. Só dá mesmo para superfícies cimentícias. E olha bem, como eu vos disse, a primeira coisa que íamos fazer era... prontos, isto numa pintura nova. Isto uhum. estávamos a falar numa pintura nova. Tínhamos que ver se tínhamos alguma alguma fissura, alguma algum problema, reparar... E depois, agora vem a parte mais importante e que muitas vezes é negligenciada, que é o uso dos primários, ok? E no exterior, os primários são mesmo importantes. Já no interior é, é isso que são... Eu dizer, os primários são sempre importantes e, por exatamente. vezes, são desvalorizados, não é? As pessoas acham que a tinta é o suficiente para, para dar a proteção e como o primário é uma tinta, se, se assim se puder dizer, tem outras funções que a tinta não tem, muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu prefiro, eu dou logo a tinta e, e fica resolvido. Muitas vezes só, tra só vai trazer problemas. E primários para exterior existe, opa podia estar aqui a perder quase 3 dias convosco, existe milhares de primários para exterior. Eu só queria trazer a diferença, que é o caso que a gente temos aqui, por exemplo, no nosso cenário, isto eram duas placas iguais a estas, uhum. existe primários incolores e primários com cor, ok? Qual a diferença dos dois? Eu já expliquei num workshop anterior e gostava de vos explicar agora outra vez, que é, Quanto mais incolor for um primário, ou seja, mais líquido ele vai ser, mais vai penetrar no substrato. Okay. Quanto mais cor tiver um primário, vai ter mais corpo, vai ficar mais à superfície do, do, do, do substrato. Okay. O que não quer dizer que os incolores sejam sempre melhores ou os brancos sejam sempre melhores. É, que Devemos bem, mas estudar. Só, aqui só para percebermos, desculpe interromper. Se nós avaliamos a, a, a superfície okay. e antes de aplicarmos o primário, é necessário fazer, fazer algum procedimento? Não, se tiver alguma fissura ou qualquer coisa, temos que reparar. Depois disso, e aí de fazer... decidimos qual dos primários. Exatamente, é que dos primários? Por exemplo, substratos, principalmente nos muros, substratos que estejam muito farolentos, que tu passes a mão e és, o próprio robô começa a sair da parede, um primário incolor, que geralmente são chamados primários fixadores, vai funcionar melhor. Uhum. Porquê? O que tu queres é fixar o que aqui está para que depois a tinta tenha onde agarrar, sim, correto? Sim, tem maior Como o primário incolor, Os primários incolores são mais aguados, perdão, a mais porção. eles vão penetrar melhor no substrato e vão fixar melhor o, o que aqui está, ok? Não tens problema, tu, o substrato está em perfeitas condições, só está em, em reboco, queres proteger da alcanalidade de, de, do reboco. Um primário branco já é uma boa opção, e até porque dá logo um fundo de preparação para agora a pintura Aparece a seguir. Okay? as entre basicamente, a primário. Sim, sim, basicamente a grande diferença entre serem cores ou ser branco é essa. Depois existem primários à base de solvente, primários à base de água. Os à, os à base de solvente são mais utilizados em, sub, em, em substratos, muito, por exemplo, aquelas que se usavam antigamente alveiados, aquela cal que uhum. se fazia com água. Os primários solventes funcionam melhor nesse substrato, ou seja, fixam mais, porque eles fazem uma reação química com a cal que vai fazer com que fixe, com, com fixe. Fix. A água, a cal que me leva a água já não funciona, os primários à base de água já não funcionam tão bem. Não quer dizer que não dia, mas não funcionam tão bem, ok? Por isso é que a gente Deve Nessa situação é também imprescindível o uso do primário. Um, um primário né? E um primário à a base de solventes nesse caso, exatamente, e um primário à base de solventes. Os primários é daquela coisa que o cliente antes de fazer o trabalho devia de se informar, ver o que tem, o que precisa, e informar-se do que é que pode utilizar. Porque eu não consigo indicar um primário que eu diga assim, leva este que dá para tudo. Não, são muito específicos. Principalmente no exterior, os primários são muito específicos. Primários para superfícies plurizentas, primários para superfícies alcalinas, primários para azulejo, por exemplo, aqueles prédios de pastilha ou fachada de pastilha. Tu queres, queres pintar, existe um primário de adesão, para que depois possas dar uma tinta de parede convencional em cima, em cima um da pastilha. Mas um primário universal, tu não recomendas? Neste caso, neste caso, no exterior, não. Havia de verificar qual é... O substrato que está lá, qual é o problema que está lá, até podem ter problema nenhum em um primário de opacidade ser suficiente, percebes? É. Temos que primeiro verificar o que é que temos para depois proceder à pintura. Okay. E como os clientes estão a vieram aqui só para me ver, vamos fazer aqui a aplicação do primário que é também para os clientes ver como é que se faz a aplicação no um primário. isto, a aplicação é igual, seja qual for o primário. A maneira de aplicar é, é a mesma, percebem? Ou seja, vais reproduzir o passo que já fizeste aqui no nosso e, Exatamente. Vou, dar, vou usar o branco. Pois ainda bem que perguntaste isso. Ainda bem ah. que perguntaste isso, Rui. Porque, por exemplo, o primário em color, porquê é que eu não o vou utilizar agora? Por, por uma questão de espaço e de, de tempo. Porque este primário em color, por exemplo, ele é diluído entre 50% a 100%. Depois também depende de, de, do substrato. Uhum. Ou seja, em vez de estar aqui a fazer diluições com água, como estamos aqui no Direto, vou usar o branco, o branco já é usado, usado puro. Okay. Mas a maneira de aplicar é, é, é a mesma. É e mesmo. os tempos de secagem também são os mesmos? Sim, cerca de 6 a 8 horas, depende, os solventes demoram um bocadinho mais, mas usar a base d'água água 6 a 8 horas é o suficiente. Claro que podes deixar de um dia para o outro, não há problema nenhum. Os primários nunca, mas também nunca... Isto é a regra geral para tudo que seja primário. 6 a 8 horas? 6 a 8 horas é, é o normal, mas nem era isso que eu ia dizer. Nunca se deve deixar um primário muito tempo exposto sem levar a pintura, ok? Uhum. Seja no interior, seja no exterior, seja numa madeira, seja no metal, seja onde for. Tu nunca me aplicar, por exemplo, um primário hoje e deixares um mês ou dois a peça só com o primário e depois ires fazer a pintura, ok? Os primários foram feitos. Devemos respeitar o tempo de secagem. Tempo de secagem e, pelo menos, uma de de pintura dar por cima, ok? Que os primários são muito bons a aderir, são muito bons a, a resolver alguns tipos de problemas, mas não so, eles não foram feitos para estar expostos ao tempo, ok? Eles só foram feitos para levar sempre pintura por cima. Ou seja, não comem deixar um primário muito tempo exposto aos, aos elementos, porque uhum. senão pode, pode trazer problemas. E isto percebes? também altera o tempo de secagem, não é? Exatamente. O tipo mais exatamente. vai ficar mais rápido. Exatamente. Tudo isso, tudo isso interfere. Vamos então aqui fazer a diluição, vamos fazer aqui a aplicação do produto. Vamos virar aqui a tintinha no tabuleiro, ela já foi mexida. Vamos virar aqui e vamos fazer a aplicação. já, já mexeste? Já, já, já, já, que um já, já. Como tem tempo, e não, um isso, para... não foi também Não, este perceber? aqui, este branco é aplicado direto, não tem okay. diluição, ok? Neste caso, este primário, também posso-vos dizer o um nome. Peço desculpa. Posso-vos dizer o um nome? É o Hidroarmadora. É um primário também já muito antigo, os clientes já, já conhecem, agora a única diferença é que vem com a NG, quer dizer nova geração. Não é porque a fórmula foi, foi melhorada, mas o primário é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo primário. Okay. Vamos então fazer a aplicação do, um, do primário. Qualquer das formas, depois no fim do nosso workshop, a nossa ficha técnica também, Exatamente, todos os, também todos os produtos todos, todos, Também não vamos estar aqui a perder, a perder muito tempo. Uhum. Vamos então pôr aqui só um bocadinho de fita, só para a gente pintar aqui, não vale a pena pintar aqui que já não se vê. Por isso, e também para, para os clientes no fim ver, sem nada, com o primário e depois com a, com a pintura. Ora bem, a aplicação do primário, como eu vos disse, é, é feita de uma maneira igual ao que se faz, ao que se faz na, na pintura, não, não tem nada a saber, é aplicar, no, pegar no rolinho. Ah, também da bem coisa. Eu peguei neste rolo de pelo mais comprido, uhum. até para esta... Este estariada é muito fininho, não tinha essa necessidade. Um rolo antigota servia perfeitamente. Mas geralmente as pinturas fachadas são feitas com rolo com os pelos mais compridos, para chegar, porque as paredes às vezes são assim um texturado mais agressivo, para chegar bem àquelas covas do texturado. E okay? utilizamos esse tipo de rolo tanto para primário como para tinta. Exatamente, para fachada. é igual, é, é igual, é igual. Agora, é que é para chegar bem àquelas covas do, do texturado, porque senão só estás a pintar à superfície right, e, não estás a pintar, e não estás a pintar no, no, no, no, na cova do texturado. Ora então, bem, mas é coisa... a finalidade dos pelos serem maiores. Não é? e, exatamente, vai ter um defeito. Mas isso não há milagres. Quanto mais comprido for o pelo, mais vai salpicar. Ou seja, na altura da aplicação, okay, okay. salpica sempre mais, um, mais um bocado, percebem? É a única, digamos, desvantagem na utilização é, desse logo. É, é a única, mas não há hipótese. Aí, aí não, há, não, não há hipótese. Uhum. Isto aqui, o primário aplica-se da mesma maneira que se aplica uma pintura, não tem nada a que saber. É, uma, é muito fácil de aplicar por aqui assim, só para vir aqui, fazer o cruzamento da tinta. Também existe aquela ideia de não ficar tão perfeito na aplicação porque depois a tinta irá cobrir. Sim, e não não, e não é um conceito errado, oh, Rui. Agora, eu costumo dizer, quem já segue os workshops já, já me ouviu dizer isto de certeza. Quanto melhor a gente começar logo de início, mais fácil vai vai, vai ser acabar bem no fim. Se começarmos mal de início, depois no fim... É mais complicado. É mais, exatamente. É mais complicado de... de de, de acabar, ok? Por isso, se pudermos fazer as coisas bem logo de início, seria seria o mais importante. Pode ser. Agora, o que eu queria que os clientes compreendessem é que, principalmente no exterior, a aplicação de um primário de um primário específico para o, para o tipo de problema, ou para o tipo de situação, é muito importante e vai vale trazer resultados a longo prazo, ok? Porque muitas vezes a gente... Eu ouço... Como os clientes também já sabem, eu também já trabalhei no Lohomer lá, e também já, já fiz atendimento ao público, e eu via muitas vezes dizer ah, quero uma tinta, é só para pintar os muros, uhum. é só para pintar os muros. Mas tem a casa toda bonita, vai pintar os muros da, da mesma cor, e depois a casa fica bem, e os muros passado um ano ou dois já, já estão estragados, percebes? Não, acho que não... Num... Claro. E é que depois, a pintura do exterior também tem outra coisa, que é tem sempre custos associados, porque, por exemplo, tu, para pintar o interior, pegas numa escada ou num extensor e pintas a maior parte das casas, tu consegues pintar com um escadote e com um extensor. Uma fachada, muitas vezes tens que alugar andaimes tens que alugar tudo, e tudo isso é um custo que, se tu puderes evitar, ou que a tinta te dure mais tempo e tu tens esse, não tens esse custo para, para efectuar, melhor, porque muitas vezes... Tu vais dar uma tinta fraca, ao fim de um ano ou dois está tá aquilo claro. tudo a descascar, é vais alugar assim, outra sim. vez a andar, vais alugar tudo, ou seja, e, não acabas por gastar mais. é mais difícil este tipo de pintura, de exterior? De não é mais é difícil, é mais trabalhoso, uhum. porque eu vejo muitos particulares a pintar interiores. A pintar exteriores, já se for, já só se for, assim, casas mais pequeninas, por ser uma vivenda com dois ou três andares, já é preciso montar andai, já é preciso isso. É mais trabalhoso, percebes, na preparação. Mas não quer dizer que a maneira de pintar é igual, e até pelo contrário. Pintares uma parede texturada, é mais fácil do que pintares uma parede lisa. Porque tu no texturado podes deixar tentar pintar à vontade que vai ficar sempre direito. Tem mais irregularidades. Exatamente. É. Na parede lisa, se tu não pintares bem, depois vais notar as irregularidades Exato, da pintura e depois notárias, não, gostas, é não gostas do acabamento, percebes? Por isso é que pintar, pintar o exterior até às vezes acaba por, ser, acaba por ser mais... A nível de técnica acaba por ser mais fácil de pintar, ok? Outra coisa. O primário aí já vai ajudar também neste, na, Exatamente. Na, na pintura, Exatamente. É? no efeito final também. Exatamente, já por isso é que eu dei aqui um incolor e aqui um concordo, que agora vamos pegar na, numa pintura de fachada e vamos pintar os dois com a mesma. E de certa forma prolonga também o tempo de vida da Exatamente, da e vais ver a diferença entre um e outro. Porque, por exemplo, aqui como é incolor, a tinta vai custar mais a cobrir. Aqui já tens um fundo, ok? Aqui não, uhum. por isso é que também queria que os clientes Exatamente. vissem e, a, e observassem a diferença. Vamos então tratar de vida, vou só pousar isto aqui e vamos então tratar de vida agora aqui. Ora bem, peço desculpa de me bregar. Agora, a nível de tintas de exterior. E aqui é que eu gostava que a gente parasse um bocadinho uhum. para falarmos e também para percebermos. Uh... Eu muitas vezes ouço os clientes dizer que as tintas, uma tinta de exterior que dá para interior. E não quer dizer que seja mentira, ok? Há tintas que são de exterior que também dão para interior. Agora, há tintas de exterior que são exclusivas para o exterior, só ok? Por exemplo, membranas, que é o chamado de tinta de borracha, uhum. só são usadas no exterior. Tintas 100% acrílicas só são usadas no exterior, ok? Porquê? Porque levam uma tecnologia diferente. Eu vou tentar-vos explicar de uma, maneira, de uma maneira que toda a gente entenda. Imaginemos que isto é a parede de vossa casa, ok? Aqui, a parede, a parede exterior de vossa casa. As membranas, as tintas 100% acrílicas, elas são impermeáveis à água, mas permeáveis ao vapor d'água, ou seja, não deixam a umidade entrar, mas deixam a condensação sair, uhum. okay? ok? Ou seja, a tinta, tu tens que pensar na umidade como umidade positiva e umidade negativa. A umidade positiva é a que vem para frente da pintura, ok? A umidade negativa é a que vem por trás da, da, da, da pintura. Tu se aplicasses uma membrana ou uma tinta 100% acrílica no interior, o que é que te ia acontecer? Qual é que ia ser a umidade positiva? A condensação Ok? Uhum. Ela e o que é que ia fazer? E deixar na mesma umidade entrar não ia deixar era a condensação É, sair. é precisamente o um efeito contrário. Ok? É? Por isso é que elas só são usadas no exterior. Ok? Por isso é que é preciso ter esse cuidado. Agora aquelas tintas convencionais, por exemplo, a Roberla que tem um exemplo de uma tinta muito conhecida que é o há milhares de, é uma tinta de interior, Sim, mas exatamente. há milhares de casas pintadas Diria até com StoComat. Exatamente falaram. até pelo pelo pelo uh, há milhares de casas em Portugal pintadas com StoComat e é uma tinta de interior e exterior e não há problema nenhum. Quer usá-la no interior, quer usá-la no exterior. Não há problema nenhum. E Agora, a esta nova de serem, geração. de serem elásticas é só da membrana ou é de qualquer tinta que Não, seja as membranas são mais elásticas, por isso é que são chamadas. Também Exato. tem um consumo é muito elástico, maior. Okay. Tem um. Por exemplo, enquanto uma pintura o consumo é litros por metro quadrado, ok? Por exemplo, um litro, um aqua rende-se à volta de 12 metros, ok? Um litro, pinta, pinta 12 metros rendimento quadrados. Rendimento é menor. Nas membranas o rendimento é por, cons... por de mão, okay. é por de mão, enquanto o que é é por de mão. Se lês embalagem, ela diz 12 litros por metro quadrado por de mão. Ou seja, dando duas de mão, já só dá 6 metros quadrados. As membranas é por consumo. É um quilo e meio ou dois quilos, depois depende. Por metro quadrado, dês uma de mão ou dês 50 de mãos. Tu tens é que deixar entre quilo e meio a dois quilos, naquele metro quadrado. Ok? Estás a, estás a perceber? Por isso aquelas e a particularidade de a ser elástica também evita as fendas. Joga, joga melhor suja, com, a, com, a, com, a, com a microfissuração do, do, do substrato. As tintas 100% acrílicas, a nível de elasticidade, têm alguma elasticidade, mas não se compara a uma membrana. Uma, também o consumo membrana. é diferente. Uhum. Mas ainda bem que falaste nos consumos, porque, quer no interior, também é muito importante respeitarmos os consumos. Isso é importante também tu realmente referires estas particularidades, porque não deixa de ser um investimento. Né? essas tintas são, são, têm um custo mais elevado do que Exatamente. as tintas convencionais, Exatamente. e é importante perceber o porquê. Sim, mas, mas são mais também são, vai trazer melhores resultados a longo prazo. Porque o caro e o barato é um, um, um cálculo que a gente Acaba tem que fazer um entre, o, né? exatamente, entre os benefícios e, e, e as percas, percebes? Tudo isso temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer esses cálculos. Por vezes a avaliação. gente, levando uma tinta um bocadinho mais qualitativa, uhum. conseguimos ter um, uma durabilidade muito maior e depois vamos fazer a conta até gastarmos menos dinheiro, percebes? Tudo isso, tudo isso interfere nisso. Mas pronto, se o Acu, temos várias tintas, temos por exemplo o Acorrepel, que é uma tinta 100% acrílica hidrorrepelente, porque também criou-se o mito que todas as tintas 100% acrílicas têm que ser hidrorrepelentes. Não. Uma coisa não, não, não, é, não é igual à outra. Okay? Okay. Há tintas 100%, nós, a Robelago, também tem tintas 100% acrílicas que não são hidrorrepelentes. Okay? Essa ideia é muito comum. Tu, tu, assim? Porque há muito a, a, a, essa ideia de que uma tinta 100% acrílica tem que ser hidrorrepelente. Não. Não tem. Uma, a, uma coisa complementa a outra. ok? E o Repel tem a grande vantagem, principalmente... Até para profissionais, porque também podem estar a assistir. Além da qualidade dela, tem uma grande vantagem que é os profissionais têm que trabalhar o ano todo, não pode trabalhar só no verão, não é? tem que trabalhar Desculpa. o ano todo. E esta tinta, ao fim de meia hora, pintar no exterior só dá para exterior. Ao fim de meia hora já pode chover que não te vai danificar a pintura, ok? Ao fim de meia, fim de meia, hora. De meia hora já okay. pode chover que não te vai danificar a pintura, ok? Que é uma coisa que não é muito comum nas tintas de exterior, ok? E muitas vezes os clientes vezes, nem pintam, isso, nem se atrevem a pintar. No, no tempo em que está mais úmido, no inverno no outono, Exatamente, então, não, não, não podes aplicar exatamente. à chuva, atenção. Uhum. Exatamente. Mas por exemplo, tá aqueles, às vezes estamos naqueles dias que tu, a meio da tarde ou início da manhã, está assim sol, está assim sol, está aquele tempo nublado mas tu estás a ver, estás a olhar para o horizonte e estás a ver que, que vêm nuvens no, no, no teu sentido, que a probabilidade de chover é, é grande. Uhum. Muitas vezes não vais fazer o trabalho nesse dia porque não queres que danifique, que danifique o trabalho. Como lá com o acorrepelo não tinhas essa essa essa necessidade, percebes? Tu não precisas ter cu... se tiveres esse cuidado, melhor, mas claro. meia hora depois ela pode levar com água, que não, não há tem problema nenhum. Vamos então, só guardar aqui isto, peço desculpa, e vamos fazer aqui a aplicação do aqua -repel aqui na nossa, na nossa fachada. Peço desculpa de me mergar, mas tem que ser, eu parece aqueles mágicos, tiro coisas debaixo da, da, <risos> da cartola, cartola eu, é igual, eu é igual, tiro coisas dentro aqui do... Debaixo da mesa sai tudo. Um dia é deste, tiro daqui diferença. uma criança. Nunca se sabe o que é que vai sair daqui. Um dia deste um <risos> sair daqui tudo. A gente nunca sabe o que é que vai ser daqui. mas aí, vamos lá. Vamos lá fazer a aplicação. O tabuleiro está aqui. Vamos então fazer a e trouxe... Isto é depois de fazer workshops a assim, às vezes também com mais frequência, também traz-nos alguma experiência. Que é... De antes eu trazia sempre brancos. E depois o que é que acontecia? Branco em cima de branco na câmara não subia nada. Hoje já trouxe uma cor que assim já se consegue se ver. É a, é, é a gente no, também no, tem que aprender só, de maneira a, a cada vez satisfazer melhor as pessoas que estão a assistir e, e, e consigam cada vez ver melhor. Aqui esta é que vamos ter que mexer. Ela ainda não está mexida. Isto também é uma coisa importante. Claro que Estou a, mexer, estou a mexer assim com uma barinha pequenina, porque é uma lata de litro. Se fosse okay. uma lata de 5 litros, tínhamos que arranjar... Isso é importante em qualquer tinta, não é? é extremamente importante. É, porque há um fenómeno... Às vezes fica esquecido, não é? Há um fenómeno que se chama... Isto parece um palavrão, mas não é. Se chama sinarese, que é... O que é que acontece? Quando abres, de certeza, que já, que já aconteceu a ti e aos clientes, que é quando abres a embalagem, vês uma resina, às vezes até de cor diferente. Uhum. No, no topo da embalagem, é verdade, sim, sim. isso chama se chama sinerese, que é a resina que é mais leve, é em ao de cima e as cargas vão ao de baixo. Acontece, por exemplo, também nos iogurtes, acontece em, em muita coisa. E uh, muitas vezes os clientes o que é que fazem? Pegam nessa resina e botam fora, e depois é que mexem na em embalagem. Isso nunca se deve fazer, tu deves envolver essa resina, Aqui na, na tinta, porque essa resina é basicamente é que vai ligar as cargas. É ouro da tinta. É, nós fora. Não, não, não. É o que eu a curto. E até lançámos agora e agora até gostava só de justamente um pequeno à parte, mas já que estamos a fazer isto, também fica já dito aos clientes que assim eles não têm essa dúvida. Nós lançámos uma tinta nova que é 100% de origem vegetal, ok? Uhum. Uma tinta nova okay. que, que se chama Bioorigem. Uma tinta nova, só de interior, não tem nada a ver com o que estamos a falar hoje, mas agora já que falámos uma na cinerese. Então. Isso é 100% ecológico. É que a cinerese nessa tinta, como ela é de origem vegetal, é castanhada. Ou seja, o cliente às vezes pode abrir a embalagem ver assim uma cena castanhada em cima e pensar, ah, está estragada. Não. É como ela é de 100% de origem vegetal, a cinerese, em vez de ser incolor, como a maior parte das tintas, é castanhada, mas não está estragada a tinta. É fazer o mesmo processo é só envolver envolver, e volver. É só uma questão visual. Olhar, às vezes assim é castanhada e dizer, ah, isto está estragado. Não, não tem, nada, não tem nada a ver. É por ser à base de, de, de resinas vegetais. É, isso até por é? Da pinta, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Vamos então fazer a aplicação, já mexemos, olha que bonito que isto está. Trouxe o um cinzentinho que é muito usado no extra. Quer dizer, é muito usado. É tendência. É tendência é. hoje em dia. Atenção que a gente também quando vai pintar a nossa casa, devemos ter sempre cuidado em não fugir muito ou que está planeado pela zona, porque imaginemos a tua, área, a tua área geográfica, as casas são todas cinzentas, tu não vais pintar lá uma casa Isso, azul. Eu até acho que o azul é, é sempre bonito, mas não vais lá pintar <risos> uma casa azul para testuar, temos que respeitar os planos municipais e, e, e essas coisas todas. Ora bem, vamos então aqui. Então, virar. nesse caso trouxeste uma cinzenta? Trouxe uma cinzenta do Aquarpela, só para os clientes poderem ver, porque senão aí aplicado e em cima do branco não se ia notar nada, e depois os clientes... Eu digo que estou a dar a primeira mão e eles nem vêem. E assim já vê. Sim, já conseguimos ver a diferença. Já vê. Vamos só fechar aqui a embalagem. Vamos pausar aqui. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo, a maneira de pintar é a mesma, Exato. não então, há problema nenhum. Com o primário. Exatamente, exatamente. Não tem, não tem grande, grande ciência. Aliás, o rolo é precisamente igual ao que tu É, É um rolo novo, é novo, mas, mas é, o mesmo, é o, mesmo, o mesmo rolo, exatamente. Para estas paredes, para estas paredes, se calhar nem, nem tinha esta necessidade, mas eu já o quis trazer para poder explicar aos clientes que uhum. em paredes de tartaruga ou qualquer coisa que sou mais aguariada é mais agressivo, o texturado é mais agressivo. Convém sempre, convém sempre usar um rolo com um pelo mais comprido, uhum. OK? Então, olha, já que falaste na texturada, vou-te colocar aqui uma questão que não me surge. Texturada, deves pintar outra tinta texturada sobre a que já está aplicada. Não, tu podes pintar É que pintar... -se podes, hoje, sim, sim, sim, ainda bem, ainda bem, eu estou aqui para E como tá a responde? falar de pintura de exterior? Tu, por exemplo, a tinta texturada, tu só fazes a, a tartaruga, por exemplo, que foi uhum. o nome que, sim, que ficou. Um... Tu só fazes o texturado uma vez. Depois podes pintar por cima com uma tinta convencional. Não combina. Era ser uma tinta 100% mate. E explico-te porquê. Não combina. Não quer dizer... Há muita gente que o faz, mas não combina. Porque as tintas mate, naquelas, naquelas covas da tartaruga, leva muita, fica muita tinta uh, depositada, percebes? E tem tendência a rachinar. Não é visível a olho nu, mas acontece. E pode depois infiltrar-se pouco, mas depois a água pode infiltrar por essas por essas fissuras que a própria tinta faz, sabes? E, e, uh, e ao havia... aplicar essa tinta, é o rolo é que vai ter o efeito da tinta, não é? A tinta texturada, para aplicar a tinta texturada, tu espalhas, antigamente essa aplicava, espalhava com uma escova, tu se le, fores ler a técnica diz, rolo ou escova, porque se aquela escova tinha de engraxar os sapatos. Uh, aplicavas com uma com uma escova. Agora espalhas com o um rolo convencional e depois vens atrás com o rolo da tartaruga, aquele do rolo de alveolus a fazer o texturado, existem ok? Existem uns mais finos e outros mais grandes. Exatamente, mas também e existe é, é Existe esta textura... particularidade que vai fazer o efeito da... Também, da mas da faria, existe é? também... A própria tinta existe, existe por exemplo, vou-te dar o exemplo da robelaca. agora já não existe, mas existia, existia o Tartaruga e o Tartaruguinha. E o Tartaruguinha, ah, sim, o tartaruguinha é, dava um acabamento sim. mais fino. Agora existe o fino, que é, não é igual, mas é do mesmo... do foi substituir do mesmo género, Exatamente, hum. do mesmo género. E porquê é que as embalagens de Tartaruga ou de tinta texturada não existem em quilo? O rendimento deve ser pouco, não é? Como aquilo tem um consumo de 1,5 kg a 2 kg por metro quadrado, uma lata de quilo não fazia 1 um metro quadrado. Por isso é que nem existe... Porque às vezes os clientes perguntavam na loja, diziam oh, assim, eu só quero fazer uns pequenos remendos, é só 1 um é um kg, mas não chega... Porque aquilo gasta 1,5 um kg a 2 kg por metro quadrado. Ou seja, tu para fazeres uma, uma lata de quilo de, de litro, não te chegava para fazer 1 um metro quadrado, percebes? Por isso é que não, não existe latas latas estão pequeninas. Então só dessa primeira vez é que aplicamos? Só dessa quando primeira vez. é para vez. repintar... Ou então, até dá duas mãos. A gente geralmente o que fazia antigamente era dava, fazia a primeira de mão, até dava só com um rolo, um rolo convencional, destes fachadas, espalhava, chamava-se esfregaço, que é para aquilo ficar assim, meio, só, só agarrar bem. E depois é que davas -se a segunda de mão, a tartaruga. E depois tinha outra coisa, isto é um pequena à parte, mas as pessoas mais antigas vão-se lembrar. Antigamente os pintores, quando andavam a dar tartaruga, Aquilo salpicava tanto, que tinhas que usar creme, usava-se nívea nos braços, porque aquilo agarra os pelos e depois não, não sai. E as calças, aquilo ficava tão sujo, que tiravas as calças ao fim do dia as calças ficavam de pé. Estavam tão duras, com tanta massa, que as calças ficavam, ficavam de pé, não mergavam não, não Mas era era, era das... foi das melhores coisas... já foi a tinta mais vendida em Portugal. A tartaruga já foi a tinta mais vendida agora. Foi a melhor coisa que a aqui inventou, porque na altura vendeu como água, e depois as pessoas deixaram de gostar, vendeu-se massas para fazer o alisamento da parede. Ou seja, deu para ganhar dinheiro duas vezes. E essa tinta tem vantagens também, não é? Tem, a nível de, de disfarçar. Para já não precisas deixar um robô que está direito, ok? Porque ela disfarça muito melhor as irregularidades está da parede. à vontade com as pinturas, calhar é até uma boa opção, não é? É, hoje em dia já não se está a usar muito, mas quem quiser o fazer pode, pode o fazer, ok? Não, não há problema nenhum mas hoje em dia já nem se está a usar muito o tartaruga, é, usa-se mais agora é pinturas para pintar em, em, cima, em, cima, de em cima da tartaruga. Uma altura que também se usou bastante é interior, tinta texturada no interior das casas Exatamente, exatamente, exatamente isso ainda, ainda se vai usando. Olha, peço desculpa de me virar de costas mas vou fazer aqui a aplicação. Cuidado só aí Rui, como eu te disse este rolo salpica um bocado okay. e não quero te sujar senão depois tu vais reclamar. E eu não quero que tu reclames de. Deixaste de participar aqui nos nossos workshops. Exatamente. Pois deixais-me <risos> convidar e eu não quero que isso aconteça. Porque eu gosto de vir cá, gosto de falar para vocês e gosto de falar para os nossos clientes. Ora bem, vou pintar aqui para vocês verem. Isto é uma tinta, falando nisso, eu esqueci-me, eu falo já daqui um bocado quando estiver virado para vocês, que é melhor para não estar a falar de costas. Falar sobre a tinta? Sim. Também queria falar sobre esta tinta, uma, uma vantagem que tem para os clientes. A técnica de pintura exterior é idêntica, é idêntica à de interior? É idêntica à, à de interior, Rui. Como a aplicar, fazer o de cima, a aplicação de cima a baixo, uhum. e depois cruzar a tinta, que basicamente é fazer movimentos num sentido cruzado. Não quer dizer que tenha que ser um X, podes fazer assim, que é para se tiver alguma cova, alguma irregularidade, se tiver sempre a passar no mesmo sentido, corres o risco de não deixar, não deixar lá a tinta, ok? Fazendo movimentos cruzados, de, corres menos esse risco porque estás a, a trabalhar em todos os sentidos e depois acabar, a afagar a tinta de cima para baixo ou de baixo para cima e deixar ao critério do, do, dos clientes e, e pronto mas realmente é notório que essa tinta faz uma boa cobertura é? tem uma boa cobertura e, e, em cima, e em cima de, de, de, de rebocos, tem primário mas o primário é em color eu agora vou fazer aqui na, naquela ali, vou ter que buscar mais tinta que não vou ter tinta que chegue Isto também sou um bocado malandrão mas, mas vamos lá, cuidado só agora aí Posso sujar, só para o cliente ver a diferença de aplicar em cima de uma parede, de uma parede com o primário com um color, em color ou e com, o ou primário, com o primário branco, branco para, vermos a diferença. para vermos a diferença. Como vocês podem ver, em cima do primário branco ele cobre muito mais facilmente, porque já tem um fundo preparador, a nível de preparação é muito mais fácil. O que permite também rentabilizar mais o nosso tempo, não é? E a pintura. Se tu se reparares, eu com um bocadinho de tinta quase que estou a pintar aqui a parede ali gastei mais. Ali gastei mais. Agora há, há situações, por isso é que eu digo, que o importante é vermos o que é que a gente precisa e como é que está o nosso substrato. Porque há situações onde o primário fixador, ou o incolor, que geralmente são primários fixadores, funcionam melhor, OK? Não podemos okay. olhar só para Etal para... é avaliação, que tu exatamente, no da exatamente. Nossa a avaliação é a coisa mais importante, OK? Isto aqui foi só para, para a gente fazer aqui a aplicação. Isto é só uma de mão. Havia-se de aplicar porque há clientes que podiam olhar para aqui e dizer assim, ah, já está bonito. Atenção, a espessura da tinta também vai influenciar na sua durabilidade, ok? Depois com a secagem nota-se, não é? Nem é isso. Por, por exemplo, aí nesse branco, e como for, é uma, parede, uma área mais pequena, é mais fácil pintar. pintar Uma área mais pequena é mais fácil pintar do que pintar uma área maior, ok? Claro. Ou de deixar algum acabamento mais uniforme, ok? Agora... Um... A nível de espessura, isto não tem espessura suficiente para poder também resistir durante os anos. Ou seja, devia-se deixar secar e aplicar uma segunda de mão. Okay? O tempo de secagem também é entre 6 a 8 horas. 6 a 8 horas como é exatamente, é igual. E, um, e, um, e pronto, e depois era dar a segunda de mão e está feito. O Repel, como eu vos disse ao início. E, e recomendas duas de mãos, então? Sempre, sempre. Sempre duas de mãos, é uhum. o adequado é o adequado para, para uma pintura, ok? Sempre duas de mãos, o Aqua Repel quer também seja tem, interior, quer, quer seja interior, quer seja exterior. no exterior. No exterior ainda mais porque a espessura do filme também é muito importante para a durabilidade da pintura, ok? Rui, e até agora? Tens dúvidas de pinturas de exterior? Ok, disseste que queres falar aqui Ah, queria falar do, do é Aqua Repel, porque a gente, o Aqua Repel é uma tinta que a gente tem tanta confiança, que dámos 10 anos de garantia ao cliente. O repel é precisamente o repelente que tu Exato, tu, não é? O nome, o nome também é Ela até diz mesmo na embalagem 10 anos de garantia. Ou seja, o cliente quando compra a embalagem só tem que ir ao site da Robelac, tem lá um, um linkzinho onde tem que pôr o, o talão de compra, o número do talão de compro, pronto, comprou o ar que comprou, comprou a tinta e recebe um certificado durante 10 anos, qualquer problema que o cliente tenha, a Robelac, a Robelac vai ser. Assume, Vai lá assume, e assume, assume o um problema se for da tinta. Claro. Parece que eu abaixo. Aí já não é culpa da tinta, né? mas, mas qualquer problema tem 10 anos de garantia. O que realmente vem aumentar a confiança que bem, se tem neste produto. Porque, porque tem, é uma tinta que tem mesmo muita qualidade, uhum. uh, tem a nível de, de, de cobertura tem um excelente poder de cobertura, é uma tinta que é fácil de trabalhar, porque nem todas as tintas são fáceis de trabalhar, ok? Uma tinta fácil de trabalhar, é uma tinta, é uma tinta que não, não causa dificuldade uhum. nenhuma. É muito, é muito fácil. Rui, e agora... E quanto tempo é que diz demoramos de secagem, ainda a primeira e a segunda? Seis a oito horas. É a tinta, é Sim, só sim, seis a oito é horas. Portanto, seis a oito quer a 8 8 horas. Que é que seja a primeira quer seja a tinta? Nas minhas tintas, sim. Tintas à base de água, que estávamos a falar em tintas à base é. de água, será sempre entre seis a oito horas. É o intervalo, horas. Ok. Seria, seria. Claro que a maior parte vai dar vinte e quatro horas, vinte e quatro, não, doze. Porque tu vais dar isto de manhã... A gente aqui estamos a fazer um bocadinho, não é? Mas imaginemos que estás a pintar um muro grande. Tu começas de manhã só ao fim da manhã que acabaste o muro, ok? De tarde já não. Tens que esperar-me que seque 4 a 6 horas. Podias dar ao fim da tarde, mas ao fim da tarde já não vais começar porque já não vai dar tempo de acabar. Ou seja, começas no dia a seguir. Percebes? Não há, não, isso também não então, há problema. Até sugeres que seja logo de manhã, não é? Sim, a pintura. É mais produtivo este trabalho. E é mais fresco, o calor, tudo isso faz, faz, faz diferença. Atenção a sim, uma sim, coisa. Condiciona-te. Uh, também pode acontecer que é. No há não tem tanto essa particularidade como eu te disse. Passado meia hora, ela já pode já pode levar com chuva. Uhum. Mas numa tinta convencional de exterior, os andaimes, cuidado com os andaimes. porque por exemplo, tu tens a pintaste a fachada, ok? Tens o andaime na fachada. Nessa noite choveu, a água bate no andaime e salpica para a parede, ok? Uhum. E salpica para a parede. E em as escuras pode manchar, a tinta ainda não está seca, uhum. pode -te manchar a, a, a pintura, Só ok? Nós podem fazer cuidado, a cuidado, cuidado, cuidado uhum. com essas com essas brincadeiras, e até, estamos a falar de pintura, mas imaginemos que íamos falar de isolamento térmico, ok? Que é uma massa na, que, que leva no acabamento. o A própria sombra do andaime, em cores escuras, pode dar diferença de tonalidade. Só a sombra com o andaime faz sobre sobre a massa, okay. no tempo de secagem, uhum. pode dar diferenças de tonalidade. Por isso comentem sempre esses, esses, esses cuidados. Mas como o workshop 2 era os muros, e, e as ferragens, fãs, vamos as lá fãs, falar é. de ferragens que muitas vezes também são negligenciadas. oi portas só de me é só segurar assim, só para pôr aqui um, um garampo para termos a certeza que isto não cai, uhum. e que ninguém se aleja, e que vai, e corre tudo bem, e que damos aqui o um workshop de em, em, uma maneira em que ninguém se aleja. Então temos aqui o exemplo de uma ferragem, não é? Temos aqui o exemplo de uma ferragem, olha o penalti. <risos> O exemplo que, de uma ferrugem e com mais ferrugem não podia. Pronto, era isso que eu ia, não, não podia, ia falar precisamente. Não podia, não podia vos arranjar. E como é que, qual é o procedimento que a gente tem que fazer aqui? Atenção que temos que ver também se as nossas ferragens. Aqui também, ferro. também fazemos a análise tal como fizemos com, com o Exatamente. Nosso mundo, é? Temos que perceber se é ferro forroso, que é o caso do que está aqui, que okay. é ferro que ganha é ferrugem, ok? Ou se é ferro, ou se é metal, não ferroso, alumínio, zinco, galvanizados. Porque depois existe uma tinta específica para cada um deles. É, exatamente. É? Por exemplo, aqui para ferro ferroso vamos falar do amerite, okay, que pode ser aplicado diretamente à ferrugem, mas se for galvanizados ou zincados, e este amerite já não pode ser, não pode ser usado. Uhum. Nós lançámos uma, uma gama agora que é o Supiria, o de baixo, lá tem uhum. que sair de baixo. Sim, esse é o diluente. Já, esse é o diluente e vamos precisar dele, vamos okay. precisar dele que é muito importante. Um, nós lançámos uma gama que é o Supiria, que já pode ser aplicado em metal não ferroso, alumínio, galvanizados, zincados. e este amerito tradicional o amerito não, não. Pode, não pode ser usado... Que até é mais conhecida, não é? Exatamente, Exatamente. é mais este antigo, destino. também a outra é recente. Uh, em ferro ferroso ele porta-se lindamente, tem um comportamento mesmo muito bom, ele faz uma reação química com a ferrugem, vai vidrar a ferrugem, não deixa a ferrugem alastrar. ok? É muito, é muito eficaz, agora em ferro não ferroso não não poderias aplicar o amérito Por isso é que a avaliação é sempre importante no, no, no que vamos fazer. E qual é o primeiro passo que a gente deve executar quando vamos pintar então, ferragens? Então o que é que uh, ferrugem? O que é que devemos fazer numa situação dessa? Ok. ferro tem, ferrou, tem, tem ferrugem, vamos tratar da ferrugem. Podias tratar de várias maneiras, ok? A gente vamos nos centrar na maneira mais fácil, mais rentável e mais rápida. Uhum. Mas poderias usar o, outra madeira até para aproveitamento de materiais, ok? Imaginemos que okay. tinhas um esmalte de exterior para metal, que não dá para aplicar direto à ferrugem, mas já tinhas em casa e queres fazer o aproveitamento desse esmalte. O que é que terias de fazer? Compravas um primário anti-ferrugem, aplicarias o primário e depois já poderias usar o esmalte que tens em casa, ok? Exatamente. Com o amerite, não tens essa vantagem. Não tens ser essa... O conversor de ferrugem, O né? conversor -o de ferrugem, também. O conversor de ferrugem ainda bem que falaste com o professor de ferrugem. Imaginemos, se eu aplicasse aqui o comerciante de ferrugem, o que é que ia acontecer? Ia ficar uma mancha preta, porque ele queria uma bolsa, que não de, que é para não deixar a ferrugem a, a lastrar. É mas é película, normal. É a película protetora. Exatamente, mas é normal, vai ficar preto, não há... A por causa das pessoas dizem, ah, eu apliquei que ficou preto. Tem que ficar, é sinal que o produto atuou, ok? Exato. Porque senão, senão... Ao contrário, o perrugem... quer dizer que está tudo bem, não é? Exatamente. Agora, na ferrugem, eu já passei... eu devido ao tempo, já tive tipo, passar aqui uh, uma escovazinha a tirar... A... Qual é o principal cuidado que a gente tem que ter? Passar uma escova de aço, uhum. a tirar aquela ferrugem que está solta, aquele emborro que tu passas e ele desfaz uhum. percebes? que esta ferrugem já não sai, é ok? okay? Exatamente. Que soltas, não é? Isto aqui já não sai. E isto aqui não há problema nenhum. Podes perfeitamente aplicar o amérito aqui, que não vais ter problema nenhum, ok? Tens é que desengordurar o metal, porque ele parece que está limpo, mas eu e até vou usar. é a escova que utilizamos para fazer essa tarefa? Uma escova de arame, qualquer, hum. uma escova de arame okay. convencional, não há problema nenhum. Porta só de me chegar o diluente, oh, Rui, porque o diluente eu vou mesmo precisar dele. O diluente do amerite, como ele, como ele diz, é para limpeza e diluição. Então, e esse, esse diluente é específico para amerite? É específico para amerite. É ele serve é. para fazer o desengorduramento, a limpeza do, do metal antes de pintar. Porque o metal parece que está limpo. Parece que a ferrugem já está aqui, mas eu, eu até já vou fazer em papel, para tu vês a diferença. Com licença, deixa me pousar aqui, abrir a embalagem. E vamos fazer a aplicação do, do produto. Nem nesse caso, tu, pronto, vais fazer aqui com papel, mas qual é que era a ferramenta? Um pano, era... um papel, serve, serve qualquer um deles. Eu vou fazer no pano, porque o pano, como é branco, vais notar mais a sujidade. Uhum. Okay? Uhum, okay. Se tu aplicasses qualquer que seja o produto em cima disto, ele não vai, não vai aderir inconvenientemente. Ou seja, o desengorduramento do metal é mesmo muito importante, percebes? Muito importante. Eu aqui já dei uma de mão da Merit. só para depois. Agora aqui vou dar a primeira de mão e depois aqui vou dar a segunda. Para o cliente também ver a, a, a diferença. Okay, então não devemos ignorar esse passo, não é? Por contrário. Não, não, não, não. O desengorduramento é daqueles passos que não devemos mesmo. mesmo de Negligenciar, devemos prestar muita atenção e, e fazer rapidamente se consegue fazer com isso. É e isto, ele evapora rápido. E eu, por exemplo, eu agora, eu se puser aqui a mão já está seco. Eu já poderia fazer a aplicação da pintura. Não tenho que esperar tempo nenhum. Não tenho que esperar Exatamente. nada, percebes? Porque ele evapora mesmo muito rápido, mesmo muito rápido. Vamos pousar aqui e vamos lá fechar só isto e vamos fazer a aplicação do amerite. Ora bem, pôs aqui, podes pousar aí se quiseres, Rui, é só para, para a gente ver aqui. Para aplicarmos a diluente, é necessário luvas? Recomendas? A co uh, seria melhor, porque vai, vai sujar as mãos. Agora, para a aplicação do, do, do Amerite, eu já tenho as mãos sujas, mas para a aplicação do Amerite, é que eu usava, aconselhava a usar umas luvas, isto é um produto à base de solventes, depois para sair tens que lavar as mãos com diluente. Sim. E, opa, se puderes evitar, e, melhor. Pode ser feito também com este diluente. Sim, sim, sim, pode ser feito mesmo com esse diluente, ok? E esse diluente, por exemplo, também serve para fazer a diluição do Amerit. Eu, quando vais aplicar a rolo ou a trincha, nem aconselho a diluir. que precisamente mencionado na embalagem, não é? Exatamente, limpeza e diluição. Eu nem aconselho a diluir quando vais aplicar a trincha ou a rolo, porque ele aplica-se bem sem diluição, ok? Agora, se fores aplicar à pistola, tens que diluir a cerca de 15%, ok? E ele tem esse diluente próprio, porquê? Então permite ser utilizado na pistola. À pistola, pode, pode, pode perfeitamente. Tens é que diluir... A 15%. E o amerito, apesar de ser um esmalte sintético, a nível de composição, perdão, ele seca muito. Os esmaltes sintéticos geralmente demoram 24 horas a secar. O amerito ao fim de, quatro, ao fim de uma hora está a seco ao toque. Ao toque ao fim de quatro horas já pode ser repintado. 4 horas? Quatro horas. Ele seca muito rápido. Apesar de ser um esmalte uh, sintético, ele seca muito rápido. E se tu usasses um diluente sintético convencional, porque às vezes os clientes dizem isso. Ah, vou usar um diluente convencional, desde que seja sintético. O que é que te acontece? O esmalte quer secar e o diluente não o deixa secar, ok? E pode acontecer duas coisas. Ou começa a ganhar grumos, tu queres espalhar a tinta e ela parece que é pegajosa, não, não consegues espalhar. Ou então começa a craquelar toda, a partir. Por isso é que o diluente no Amerite é um diluente próprio. Para diluir e para limpar aqui, para, para fazer Para lavar a ferramenta, se tiveres um diluente sintético normal, podes usar, que não há, não há problema nenhum. Para lavar o rolo ou para lavar a trincha, não há problema nenhum. Eu estamos por... com um esmalte dito normal, digamos assim. Ok. Só ao fim de um dia é que realmente, se calhar, conseguimos avançar com o nosso trabalho. Estou a falar, há esmaltes que se secam exatamente. mais rápido, Pronto. atenção. Mas, mas a generalidade, geral, sim, por exemplo, exatamente. o meu SMP, o meu da Robelaco, o SMP uhum. da Robelaco, é cerca de, de 12 a, a 18 horas para, para poderes entre de mãos, entre de mãos, isso, ok? Isso é outra grande vantagem também, não é? Exatamente, o AMERIT a nível disso tem essas vantagens todas, peço desculpa, vamos pegar... Opa, isto é um pincel redondo, uhum. isto é um pincel redondo, para, sim, para, estas, para estas partes mais redondas, eu pessoalmente ajeito mais... Com este tipo de pincel, mas pode usar matriz Pode usar, usar matriz também. Aqui já é uma que questão pessoal. Eu, uhum. eu ajeito mais e gosto mais. Agora, um, um, um truque que eu gostava de dar lá para casa. Ou uma dica. Aqui neste metal, por exemplo, onde é que, onde é, que há, há, é mais suscetível de ganhar ferrugem? Vai ser aqui no sítio das soldas. Okay? ok? Então o que é que a gente poderia fazer? Primeiro, dava só no sítio das soldas. Ok? Fazia a aplicação do produto aqui no sítio das soldas. Tanto em cima como em baixo? Sim, sim, sim, sim, exatamente, exatamente. Fazia a aplicação do produto no sítio das soldas. Claro que faria. Eu aqui só vou pintar uma barra, mas a gente pode, vai a dar andamento claro. andamento por aí fora. né? Daria só no sítio das soldas, em cima e em baixo. Okay? Ele é um, é um esmalte que é muito fácil de aplicar. Ele dá um acabamento muito bom, com muita facilidade. Não é preciso ter muito cuidado. É sempre preciso ter cuidado, atenção, mas não é preciso ter muita ciência para, para conseguir trabalhar com este, com este, com este material. Uhum. Ou seja, daria só no sítio das soldas, é? ia por aí fora a dar só no sítio das soldas, e depois vinha atrás e dava o metal, o metal todo. Mas esse okay? era o primeiro passo, não é? Era para proteger, porque o sítio mais propício, onde vai ganhar com mais probabilidade de ferrugem, é no sítio das soldas. Okay? E a partir daí a lastra, não é? E exa exatamente, exatamente. E depois, aí sim, fazia a aplicação do, do, do produto aqui pelo, pelo metal todo. Como vocês podem ver em direto, ele tem muita cobertura, tem muito corpo, ok? E é muito fácil de trabalhar, temos que ter o cuidado é de não deixar... Eu escolhi esta cor porque é das cores mais vendáveis. É o chamado verde garrafa. Uhum. Muitas vezes é é, é a cor até de Mas gradiamento. É, existem várias cores nessa gama, não é? Exatamente. É muito, é muito usado até mesmo já no, no gradiamento quando vem de fábrica. Quando vem de fábrica. O único cuidado que a gente tem que ter no amerite é não deixar escorridos. Não, não deixar escorridos. Porque ele ao secar, depois ó, secara, pois é difícil tu com a lixa cortá-lo, ok? Uhum. Mas vale não querer, como vamos dar duas de mão, mais vale não querer logo cobrir tudo na primeira de mão e deixar, e deixar o produto trabalhar do que encharcar e depois deixar, deixar escorridos. É um produto que é mesmo muito fácil de trabalhar. Vocês podem ver, vocês aliás estão a ver. E não é, não é preciso ter muito cuidado, não, não se perde muito tempo. É um produto que é muito... Até só que eu estou a dar a trincha, eu podia dar a rolo. Eu estou a dar à trincha por uma questão... Nesse caso, escolheste um, um esmalte brilhante, não é? O Amérit só existe em brilhante, em alto brilho, ou então existe quatro cores em meio ah, brilho. alto brilho. Ah, ah, em alto brilho, e existe quatro cores em meio brilho. E, e eu sei que tu sabes, Rui, eu sei que tu já sabes, tu já estás a ficar aí um artista de primeira. Eu também já sei o que é que vai é Exatamente. Porquê que é alto brilho? Eu até vou deixar, ser tu a dizer porque é que é alto brilho. É alto brilho porque o, o, o brilho vai proteger do, no exterior, não é? Exatamente, Rui. No Envolta exterior... mais resistência no exterior. Exatamente. No exterior... Há pessoas que não gostam de brilhos. Atenção, uh -huh. isso aí já é uma questão de gosto. Mas no exterior, quanto mais brilho tiver, mais vai resistir. Porque os elementos, quer seja o sol, quer seja a chuva, quer seja a salitre, quer seja isso tudo, primeiro atacam o brilho e depois é que atacam a pintura, ok? Primeiro comem o brilho e só depois é que vão atacar a pintura. Se não tiver brilho, ataca logo a pintura. Okay? Por isso é que os verdizes marítimos e isso Estou tudo são parte, sempre exatamente. alto brilho, exatamente. São sempre alto brilho uhum. porque quanto mais brilho tiver no exterior, regra geral, uh, vai, ter, vai ser mais resistente. E por vezes as pessoas também não percebem, não sabem, não é? E então exatamente, exatamente. Ou um verdiz, por exemplo, marítimo com, com mais brilho. Não, ou com não, um não, não, não, não, não, não, não, não, porque tem que ter uma razão de ser. Exatamente, exatamente. Porque só, para já o brilho reflete melhor os raios solares, ok? Ou seja, não deixa o material aquecer tanto, ok? Segundo, hum, o sol e a chuva, primeiro comem o brilho, ou seja, vão atacar o brilho, vão fazer a tinta perder brilho, só depois é que, hum, é que vão atacar a pintura propriamente dita, percebes? Se não tiver brilho, vai logo atacar a pintura. Eu já, deixo, eu já fizemos aqui estas, não sei como é que se pode chamar a isto, mas estas coisas, estas ferragens aqui em cima, Foi já setas, assim mais trabalhadas, sim. estas setas, sim, mais trabalhadas para vocês verem, que mesmo, uma coisa é dar numa superfície lisa, outra coisa é estás a dar numa superfície trabalhada. Não é difícil de dar, não é difícil de pintar. Agora o único cuidado que temos que ter é não deixar escorridos, OK? Ter um bocado de paciência, ter um bocado de cuidado e ter um bocado de gosto também. Também é importante. E se ficar alguma algum sítio assim com com por pintar, também não há problema, vamos dar a segunda de mão, OK? Não há problema, não há problema nenhum as pessoas têm que ter calma, não quererem fazer tudo de uma vez só e uh, cada vez temos que respeitar mais os produtos embora também, agora os produtos são quase todos à base de água este não é à base solventes, mas os produtos agora são quase todos à base de água a base de água se é mais rápido. tem essa vantagem uhum. à base de o de cheiro água. também o cheiro também agora... Um, como é que eu te vou dizer, como é que eu vou dizer isso sem, sem ferir suscetibilidades mas, por exemplo, há produtos que, ou a base de água é o futuro, e cada vez mais há produtos à base de água com a mesma qualidade de, de, dos produtos solvente, não é isso que eu estou a dizer. Mas ainda há situações onde os produtos ainda têm que ser a solvente porque ainda não há solução para ser à base de água, percebes? Por exemplo, os decapantes. Mas em termos de qualidade? Os decapantes, por exemplo, sim, sim, sim, os decapantes. Os decapantes vai ser uma coisa que nunca vão, ser, nunca vão poder ser 100% à base d'água, porque o decapante, a função dele é fazer uma reação química com a tinta para fazer arrancar fora. fora. A tinta, claro. se, não, se não houver reação química, também não sai a tinta. Estás a, estás a perceber? Exatamente. Ou seja, Acho também sim. temos que ter o cuidado, porque um esmalte à base d'água ou à base de solventes, muitas vezes é um conflito geracional. As pessoas mais antigas não acreditam no, no, nos esmaltes à base d'água. esta pessoal mais novo, só acredita nos esmaltes à base d'água. E não podemos ser tão radicais. Há, esmaltes à, há produtos à base de solvente que ainda são muito bons, mas também já há produtos à base de água que são melhor, iguais ou, ou melhores até. Como eu vos disse, aqui já dei a primeira de mão. Ah, uma coisa que não devemos fazer. Por exemplo, ele agora já está no processo, já está a começar a secar. Como eu te disse, ele ao fim de uma hora já está seco ao toque. Já posso tocar sem danificar a pintura. Não convinha vir aqui agora e tentar mexer com ele. Ok? Porque okay. senão vai ficar marcado. Porque ele já está no processo de caixa e já não convém mexer. E fica Se vi visível. que deixaste algum defeitinho, esperas que dar a segunda de mão. Ok? okay. Não, tentar, não tentar ir lá. Não vamos corrigir nesta primeira vez? Não não, não, não, não. Não convém. Não convém. Aqui, vamos dar a segunda de mão. O cliente até podia me dizer... É a mesma coisa que a pintura da exterior, que a pintura do interior. Porque depois a pintura é uma coisa que para essa escola. Quando a gente vai para a escola aprende a matemática. Tu aprendes primeiro a tabuada, depois vais aprender equações. E aqui é igual. A pintura, tu, percebendo o beabá da pintura, percebendo o beabá da pintura, consegues fazer quase o trabalho após todo. Porquê é que se dá duas de mão? Por causa da espessura. Porque isto também, se não tiver espessura suficiente, também não vai ter a proteção que, que é anunciada, okay? Uhum. ok? Todos os estudos... Todos os estudos que... Eu neste caso, estou a falar da Robelac, mas podia falar de qualquer fornecedor. Todos os estudos que são feitos, são feitos com uma determinada, uma determinada espessura, ou seja, quando um fornecedor te diz esta tinta dura 5 anos, 8 anos, 10 anos, é com um determinado tipo de espessura, ok? Diz sempre nas embalagens. Tu se deres uma camada muito fina, a durabilidade vai, vai ser menor. Vai ser menor, okay? claro. Como sempre, é sempre ter cuidado a isso. Pedro, esta parte aqui em cima, tu deixas para o fim? É? Só para percebermos se tem alguma lógica? Não, ou, porque ou eu. Pronto, a lógica aqui, para vocês não é muita lógica, mas eu vou-vos explicar. Estes, estes gradeamentos depois são utilizados nos vossos topos, ok? Ok. E então eles são usados duas cores iguais aqui na, nas rampas e os gradiamentos de outra cor diferente, para criar um, uma nuance, só por causa disso. Mas claro que se tivéssemos... Mas eu pessoalmente, se tivesse... Se, imaginemos que isto era a minha casa e tu querias pintar. Eu ia a pintar primeiro estes gradeamentos, esta, estas partes ao alto, uhum. Pintava as todas okay. e depois vinha a pintar este e este, ok? Porque tu não te adianta nada, estás a pintar este, este deve ser o último a pintar. Porque senão o quando estiveres a pintar aqui vais correr para aqui. O para... Sim. O de baixo deve ser o último a pintar, ok? Ainda bem que fizeste essa pergunta. Porque senão, quando estás a pintar aqui, pode cair tinta para aqui e isto já está pronto, vais estragar, vais estragar o que já está é, pronto, exatamente. ok? Por isso é que deves sempre deixar para o fim. Mas posso perfeitamente fazer a aplicação, não há problema nenhum. Agora o que eu vos queria mostrar era a nível de, de, de acabamento, é muito fácil dar, dá uma grande proteção e veio tirar uh, esse trabalho que tinham que ter antigamente, que era aplicar o zarcão, que é um primário Sim, também exatamente. muito conhecido. Para, também, a infelizmente, particularidade é que dispensa infelizmente né? deixou, deixou e ser caso utilizado. E eu estava a explicar, explicar, dispensa primário e acabamento. Não, a isto serve tinta, logo a... Isto, a, a tinta, a tinta, tinta, tinta logo, é logo... É, exatamente, é logo, é logo a... Tinta. A única coisa que tens de fazer com a Amérito, como eu te expliquei, é escovar para tirar aquele emborra, aquela ferrugem que está solta limpar é? desengordurar e depois aplicar o amerito não te tens de ter mais cuidado não de ter mais cuidado nenhum o amerito também tem a vantagem por isso é que ele também dura bastantes anos que ele após secar fica hidrorepelente ou seja faz com que a água bata e escorra e escorra de, de uma maneira mais rápida isso não é magia, nem é segredo. Em águas correndo mais rápido, estando menos tempo no substrato, há menos probabilidade de ganhar claro, frugia. Isso vai prolongar okay? o, uh, o tempo de vida Ex da peça, não é? Exatamente. O amarito, também não falámos, mas podemos falar agora. Também existe, ele existe assim em embalagens de, de litro, 2,5, ou em as quatro cores mais vendidas, o branco, o preto, o verde garrafa e o cinza-prata, uhum. que existe uma cor cinza-prata, Uh, existem embalagens de spray, ok? Claro que para pintar um gradiamento destes o spray não era, não, era, compensa, não, era, não era viável. Agora, aquelas cadeiras de jardim têm muitos trabalhados, pequena, é? tem muitos trabalhados, percebes? Com uma trincha é mais difícil de chegares àqueles trabalhados todos e deixar com o spray nisso seria, Sim, seria mais fácil, ok? E outros a... também, embalagem é mais pequena, não é a spray? Exatamente, é desta... existe, existe embalagens é de 2,5. 0, 75. as 7.075, existe balagens de 2.5 e as e quatro coisas mais vendáveis também. que é são as mesmas 4, as que existem de spray existem latas 0.25 também, okay. lá latas 0.25 Rui como podes ver, olha tinhas aqui o metal que estava todo enferrujado, parecia a guerra do Iraque Sim. e agora, ó está aí como manda a sapatilha vamos tapar essa também pode ser aplicada portanto, no exterior, né, logicamente, okay. mas à chuva ou já não, com... não... Não, não, não, não, não, não, não, como é ser aplicada... Mas com o chu... tempo úmido pode ser? O metal tem que estar seco, ok? Ok? E principalmente, tudo que seja à base sob porque é que ele não pode ser aplicado com o um tempo úmido? Porque... As tintas, apesar de, de, de quando faz a aplicação, ela seca ao fim de uma hora, neste caso, ao fim de uma hora está a começar a se secar-se a toque. mas ela ainda a curar, vai demorar cerca de 27 dias, ok? okay. A curar. E durante esse tempo ela está a libertar só o vento, não é só ventos, mas é cobos para, para, para o ambiente, que são... E partículas, a chuva vai prejudicar? Não o deixa sair, ok? Não deixa a tinta libertar o que tem que libertar, ok? Por isso é que na, mesmo na pintura de interior e tudo, não se deve, não se deve, não quer dizer que não se possa, ok? Há uma diferença entre não um dever e não um poder. Há situações onde então, tem, que não ser, tem que ser e é tem que ser. Não que seja pintado no inverno, ou que seja aplicado. Não, pintado no inverno pode ser. Agora, não, não naqueles dias muito úmidos que está muita umidade, isso não, isso não, ok? Uhum. Agora, podes perfeitamente fazer a aplicação no inverno se ele estiver num sítio, num, num sítio resguardado. Agora, uhum. se for num sítio no muro, convinha ser com o um tempo mais, mais, mais, mais, simples. mais simples, mais seguro, ok? Ok. Rui quando ainda temos tempo, não tion, temos, mas... quase a terminar, só ver aqui algum passo do importantes. Pronto, estava importante só, das não, farragens. já que já que já que estamos a falar, já, já estamos a falar nisso gostava de, de, de re... Ou seja, vamos fazer uma revisão ao que falarmos, uhum. para Exatamente. que não fique nada esquecido, porque muitas vezes a gente fala disto e depois começa a andar e, e muita coisa é fica esquecida. Okay. Primeira coisa que devemos fazer numa quando vamos pintar o um exterior, principalmente quando é novo, ou até mesmo numa repintura, Uh, é avaliar a situação que a gente tem em casa, ok? é o mais importante. Existem primários de vários tipos, eu só para vos simplificar e até por uma questão de tempo trouxe um primário incolor e um primário com cor, para vocês conseguirem ver a diferença e ver o que é que vai acontecer. Nível de acabamento, a pintura, quanto, no exterior é quanto melhor, já falámos agora um bocado, quanto mais qualidade tiver a pintura, melhor vai ser, porque vai dar mais proteção, vai vos criar menos problemas, vai-nos vai dar mais segurança, vamos durar mais anos, é só vantagens, ok? Exatamente. Ok, vamos lá ver. Nível... E até Vai evitar problemas futuros. Exatamente, isso, mas... porque por exemplo, uma infiltração, uma tinta que não seja resistente, como que se deteriora com muita facilidade, que permite a água começar a entrar, depois estraga no... estraga-te a pintura no interior e é complicado. Mas pronto. Pintura, está feito. Metais, a nível de ferragens, o importante é ver se é ferroso ou não ferroso, se tiver ferrugem é porque é ferroso, se não tiver ferrugem é porque é não ferroso, alumínio, galvanizados e zincados. No caso da ferrugem, escobar, desengordurar e fazer a aplicação do primário, do, do, do, da pintura, do esmalte, neste caso o amerito, que pode ser aplicado diretamente à ferrugem, sempre duas de mãos, respeitar o tempo de secagem entre a primeira mão e a segunda hum, mão, exatamente. não tens de ter mais cuidado nenhum e ficas com uma casa no exterior bonita, pode chamar lá toda a gente para ir a comer a tua casa, e se me chamares a mim, melhor que eu gosto de comer. Mas pronto, e uh, está feito, e uh, espero que os clientes tenham gostado, tenham alguma dúvida, espero que tenha explicado, e até uma próxima. Ok, Pedro, muito obrigado, uma vez mais, certamente tu vais outra outra presença. Vais marcar posição nos nossos workshops, que já tem sido uma constante e realmente os resultados têm sido muito positivos. As tuas dicas, os teus truques, as tuas Obrigado. ideias, principalmente, são sempre muito úteis. Obrigado e até uma próxima, Pedro. Obrigado, Rui. Obrigado também a assim, ser que nos esteve a acompanhar durante esta hora com o nosso tema do nosso workshop. Marcamos encontro no próximo sábado com o tema Organize o meu roupeiro com felicidade que é com a Rafaela Garcês. Este workshop fica disponível de imediato na nossa página do Facebook e também mais tarde no canal do YouTube em Leroy Merlin, Portugal e também no nosso site em www.leroymerlin.pt Muito obrigado pela sua companhia e até à próxima. Uma boa tarde.